Fala rapaziada, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês como é que a gente fechou o desafio da Penny, rapaziada E vai ser top demais, vocês vão ver as dicas e as jogadas mais temíveis Se liga só, aqui no canal Bruno Clash É, meus manos, dá um liga aqui, a gente fechou o desafio já Mas eu quero mostrar pra vocês como é que foi esse, esse caminho aqui Três derrotas, é, a gente sofreu, mas olha, a gente jogou a maioria do tempo aí com as três derrotas E conseguimos fechar tranquilamente Então se liga nas dicas e vê agora como é que a gente fechou esse desafio Então, toma! <risos> é a lei da atração Eu sou imorrível im Olha, eu sou imorrível Cê é louco Meu Deus Bora lá, mais um Eita, boa. Uh. Pegamos já. Vantagem numérica é muito bom. Ó, oh, se levar. Nossa, levou. Boa. Levamos. Foi. Ah, moleque. Morteirinho brabo agora. Boa, se levar ali, já ia. Levamos primeiro? Ai, cai, cai, cai, cai, vocês. Levou, boa. Só, só leva o último. Ai, se ele não levar ali, tá facinho. Nossa, ele não acertou uma! Mano, vai você, porque ele não vai acertar, não. Quebra lá, quebra lá que mata ele. Ah, você não tem mais? Ah, mas agora dash acho. É, essa aqui é calma, porque se fechar o mapa é até bom pra você. Olha lá o morteirão. <risos> é, não tem como vir pra baixo. É. Boa. Uhul. Primeira já foi. Bora. Cê é louco. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Pra fechar, hein. Ai, caraca, moleque. Vamos lá. IV. Invis quick, pra quick é bom, eu gosto. Uhum. Baza, baza, baza. Boa, levou. Você levou um lá. Aí ele tá quase caindo também. Só ele lá no cantinho. Boa, caraca, moleque! Champion Chip Point! <risos> Esse negócio do Speak deixa lerdo ainda, mano. Você é louco. Esse Speak tá com nós é bom, mano. O maluco manda bem. Ó, oh, tá jogando direitinho. carai quase que eu caí. Eita, ele também quase caiu. Vou te afastar aí daí. Opa! Boa! Ai, perdemos o cara lá também. Tomei o nome dele. Boa! Vazei, vazei, vazei. Vai jogar ult aí, vai jogar ult. Será que ele vai jogar ult aí? Boa. Vou botar uma dívida. Boa. Vou pegar a vida aqui, porque senão vai dar muito. Deixa eu pegar a vida. Boa. Aê, é. moleque. Boa. Fechamos! Que beleza! Aí, ó. Deu certo, hein? Deu certo. Parabéns, você completou o desafio com o bot, <risos> Apareceu isso pra mim, mano. <risos> Apareceu isso pra mim. <risos> Muito bom, fechamos aí, ó. Recompensa pela décima vitória. Desafio da Penny é caixa grande. Não é caixa grande, né? E o negócio lá? Tem também, né? O negocinho lá, o esquema. Do perfil, né? Do per... Ah, olha lá, o ícone do jogador. Muito bom. Aí, ó. ícone do jogador brabo. Muito bom, muito bom. Então é isso. Fechadíssimo, rapaziada. Fechadíssimo. Foi com emoção, porque a gente. Ó, per... oh, mano. A gente jogou com três derrotas desde onde Desde o. Do... do pique? Do pique, né? Desde o pique. A gente tá com três derrotas. Então a gente jogou metade do pique e mais dois modos inteiros aí. Com três, mano. Tá maluco? Porque com um aleatório já é treta, mano. Que loucura. Mas é isso, ó. Dicas aí pra rapaziada. Acho que Penny tá muito forte. Brock também se usou muito também. E deu bom também, né? Jesse também, às vezes, muito, funcionou muito bem também. É isso. Valeu, botizão. Tamo junto, meu mano. É nóis. Mais um pra conta aí. É isso. Partiu, rapaziada. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto. Espero que tenha ajudado vocês. Abraço, até a próxima. Falou.